momento, há ah, como se tivesse uma vergonha do próprio Eduardo Santos. Ninguém quer se associar ao seu nome. Acho que é um momento triste para o próprio MPLA. O MPLA, na minha perspectiva, devia ter vergonha, porque se o José Eduardo dos Santos, que lhes deu tanta vitória, que lhes fez tanto bem, eles tratam assim, e, pá, e o povo angolano, quer dizer, esse não um partido para, para se confiar. Então, eu penso que este tipo de comportamento Está a criar, está a enfraquecer o próprio partido MPLA. Porque há de facto um sentimento, uma ideia, de que nós ouvimos, por exemplo, na peça, não vem ninguém defender o Eduardo dos Santos. Portanto, essas pessoas que tiveram com o Eduardo dos Santos e que Eduardo dos Santos ganhou o último Congresso em 2016, antes das eleições, com 99, onde é que estão essas pessoas? Portanto, nós não ouvimos, não há ninguém. Que acha que Eduardo Santos deve ser. Então, ninguém vem defender Eduardo Santos. Todo mundo está ali à espera de dar o salto para o presidente João Lourenço, né? por causa do, dos interesses do TAS. Mas eu penso que é um momento muito triste. Eu, eu sinto-me, eu não sou de um apelar, mas sinto-me honestamente muito enfragonhado.